Parto me recolho. Meu Deus, e este morcego, e agora vede a bruta ardência orgânica da sede, morde-me a guela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo, ergo-me a tremer, fecho o fergulho e olho o teto, e vejo-o ainda igual a um molho, circularmente sobre a minha. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra, imperceptivelmente, em nosso quarto.